E o quarto ponto é que sempre buscamos a, o estabelecimento de uma parceria Glenn, com alguma instituição cultural da cidade, de modo que é, o seu acervo seja digitalizado e incluído no WikiCommons é, principalmente, né? e se os dados forem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 É, pode ser feito pelas redes sociais, tanto do WNB, quanto as redes oficiais do evento da Wikimania a nível internacional. Então, agradecemos pela atenção de vocês, e ficam nosso, fica os nossos contatos para qualquer dúvida que vocês tenham. Certo? Obrigado, pessoal, e nos vemos na no Wikimania.